Dando continuidade aos desafios de verão da Federação Portuguesa de Atletismo, Lisboa e Vargas receberam as Altas Aventuras, prova de salto em altura com os atletas a terem de cumprir a técnica de tesoura e de Fosbury Flop com apenas 5 passadas. Em Lisboa, Gerson Baldé e Vitor Costa foram os melhores e também ganharam em termos nacionais. Ambos somaram 3,90 metros, mas Gerson Baldé conseguiu mesmo os 2,05 metros no Fosbury Flop. Francisco Barreto terminou na terceira posição, mas ainda assim num bom lugar nacional. Em vagos, João Duarte do Maia foi o atleta com o melhor resultado. Ele somou 3,75 metros no total das duas técnicas, quer a tesoura, quer a Fosbury Flop. Na tesoura ele fez 1,80 m e depois no Fosbury Flop fez 1,95 m Ainda competiu em vagos o atleta Nelson Pinto, do Ceia, que fez 1,70m na tesoura, em 1,90m no Fosbury Club, e finalmente também esteve presente Diogo Oliveira, o atleta do Grecas, que participou também nesta competição. João Duarte foi mesmo o terceiro a nível nacional, com os seus 3,75m, quem dos 3,90m, era de Gerson que quer de Vítor Corsi, mas à frente dos 3,65m de Francisco Barreto. Em termos femininos, apenas a pista de vagas recebeu a presença de três atletas, com a melhor especialista nacional, Ana Bela Neta, imposto se claramente nesta, neste desafio tendo passado e m à tesoura e depois tendo também feito 1,70m no Fosbury Flop enquanto as suas uh, adversárias uh, seriam Jennifer Gomes do Grecas que fez 1,45m à tesoura e 1,60m no Fosbury Flop e finalmente Cláudia Rodrigues do Águia de Pena um, que uh, saltou um total de 3 metros com 1,45m à tesoura e 1,55m no Fosbury Flop é uma experiência e uma iniciativa da Federação Portuguesa de Atletismo, com o apoio da Associação de Atletismo de Aveiro, com a experimentação de uns novos colchões com desinfecção assegurada.